Estive recentemente na localidade Sapucaia, zona rural do município de Capitão de Campos, 135 quilômetros ao norte de Teresina, Piauí. Foi um breve retorno ao passado. Oportunidade na qual visitei minhas primas Ana e Dulce, filhas do Tio Durval e Gino de Souza. Tio Durval era filho do coronel Luiz e Gino de Souza e dona Ana Maria da Conceição. Eu acho que é Aquela lei que é a minha prima. Segura o engenho pra tu descer com ela. Aí, é Vem aqui na casa da minha prima, Ana. Estou muitíssimo bem recebido aqui. Quero mostrar aqui a cara do nobre Isaac. Ele não tá muito afim, né, Isa? Tá desanimado aí. É que ele tá fazendo dieta. Né, Isaac? Sim, sim. sim. Ana, qual? Qual é a recomendação que você dá para quem tá fazendo dieta, é, comer, né? Comer, né? Comer pouco. Comer mais pouco, né? É, comer é pouco. <risos> exatamente, exatamente. Eu a dúzia tá lá. Pouco. Eu tô Valeu! De lá, seguimos até a comunidade Carnaubinha e no cemitério local visitei túmulos de meus antepassados. Meu bisavô, Luiz Egino de Souza, é sepultado neste local. Ele foi proprietário de uma vasta extensão de terras de onde se criaram os municípios de Capitão de Campos e Cocal de Telha. Meu tio Durval, seu filho, era remanescente de uma época em que as pessoas andavam livremente pelos campos e paisagens do lugar. Tio Durval foi um grande contador de histórias. Quando o conheci, ele já era um idoso, aposentado e todo mês viajava para receber o dinheiro do aposento em Teresina. Na passagem por autos, sempre pernoitava conosco na residência de minha mãe, dona Anaide, e ali me contava histórias inspiradoras. Foi com ele que aprendi a contar histórias sobre fatos da vida real e causos do interior. Ele partiu em 1993, mas deixou um legado de muito valor para todos os seus.